Dentro desta casa entrou, dentro desta casa entrou Rima São Sebastião, rima São Sebastião Mas -se São Sebastião, mas -se São Sebastião É o nosso pai da terra, é o nosso pai da terra Leva-nos de todos mal, leva-nos de todos mal e da miséria deste mundo, da miséria deste mundo. As festas de jornina, quando a não aparece, nós tava pondo capim pá, e café para comprar roupa e sapatinhos de borracha para para curtir as festas jorninas. São João, vamos <risos> falar festa de São João, né? Eu era gostoso, ficava fogueira, a fogueira com a mão e tinha festa. Aqui tinha cinco festas num dia só. Como é que eram as festas? As festas eram levantar a bandeira e tomar cachaça, e bater bomba. É, biscoito. bater biscoito, batam de Molecada só ia para comer biscoito eu mesmo era um. É uma gostinha, a forrinha com <risos> comia por ainda, com as assim, duas horas ainda tá Ainda tem miradada, ainda tem ela ali, está na A forrinha pé pede boa, Cortaram é, Cortar rei. Era assim direto. É. Né? E, e no, quais as festas mais tradicionais? Festa de, de São João. E no fim de ano? No fim de ano é a cantoria de reis. É, é, de reis nós cantávamos, nós cantávamos nós nossa aí sem noite, seguidinho cantando reis. E não canta mais não. Canta! Eu, até o um ano passado nós cantamos. Hã? É? Nós cantamos, só fazemos com a Juntina e canta. Mas vai lá pra Acabua tudo. Coisa? Como é? Você ainda lembra alguma coisa de Reis que você sabe? Lembra? Deus te salve, casa santa, Deus te salve, casa santa, onde Deus fez a morar, onde Deus fez a morar, onde moram os Caleibeto, onde moram os Caleibeto. E a horta é e a horta é consagrada. Lá é vem a sombra da noite, lá é vem a sombra da noite Que lhe vem responde o céu que levei e responde céu Pra cantar o rei de Santa Maria Pra cantar o rei de Santa Maria De São José e São Gabriel De São José e São Gabriel Eu não sabia, não. gente, aqui não sai com a folha A hora dessa sai com a folha É a base de umas cem pessoas Cantando? Cantando, nós vai pro Engenho, ia lá no Zé Cardoso aqui na Embaúba eu tava rei lá, aqui o Patrição, Brejinho, Capivara. É. Fazia isso aí, nós seis noites. É. é. Aqui no, no Engenho era uma, aqui nós duas, que tinha bastante gente. vai aqui no Brejinho uma noite, e no Patrição outra, ia no Embaú, outra, era seis noites assim. E no dia seis, meio-dia era festão, né? eu ah, assim, a festona. Aí Ah, Frank que ganhava, Leitura ganhava, o Palmo ia, matava tudo. É, matava aquilo tudo. Até hoje eu tenho saudade disso, acabou. Capaz que vocês não dão no avião, não, tocar a roda de quatro pessoas e cantar reiço, cantar a música. Esse aí eu já eu participei muito. É, é. Entendi, Quatro pessoas, volta. dois de do um lado e dois do outro, E cantando rezas né? O montirão nós faz de vez em quando. Moço, mas tá gostoso. Hein? É? é nós então é. fazemos mutirão aí, mas só que não é igual antigamente, igual a tempo dos mais aí, não? É mais Tem fraco. Mangelo, tinha mais... Tinha mais gente, tinha, tinha o povo. Né? Tinha mais entusiasmo, é. né? Mas desse povo, prove, deixe aqui, só tem que ela para ali. Ok, hein, hein, eu gosto. E com vocês tocavam? Tenorão. De quatro, é que você cantava alguma coisa. Cantava risco, cantava música. Aquela música de antigamente. Que meu Senhor, que cheguemos cantando Jesus, que cheguemos cantando. É de são bepã de pé, tem, tá dado novo ano Jesus, está dado novo ano Porta Abençoe a luz da cena, recebe com uma alegria, oh, Jesus, recebe com alegria, é o Novo santo rezo que chegou com uma folia, oh, Jesus, que chegou com uma folia.